Nopa, então, você que tá assistindo esse vídeo, já parou pra dar uma olhada no dia de hoje? Você sabe o quão especial e única é essa data? Bem, se não, eu vou te contar agora. É o seguinte, mano. Esse aqui vai ser bem curtinho, assim como os outros estão sendo, só pra passar uma curiosidade a vocês. Hoje, como vocês devem saber, é dia 22 de fevereiro de 2022. Ou seja, 22 do 2 de 2022. Legal. O que tem especial nisso? É o seguinte. Pega um papel aí e escreve a data de hoje nele. Tudo certinho. Escreveu? Certo. Agora remove as barras. Se o número 22 milhões, 22.022 vai aparecer pra você. Mas não adiciona ponto e nem nada. Só lê. 22022022, né? Agora olha de trás pra frente. Você é surpreendido com 22022022 também. Legal, né? Mas agora eu vou te surpreender mais ainda. Sabe aqueles caracteres de relógio despertador ou sei lá o nome daquilo? Então, se você escrever exatamente dessa forma e virar de cabeça para baixo, você vai conseguir o o 22022022 da mesma forma. E bem. Além de ser uma data super legal, é a última que podemos testemunhar assim até o fim do mundo. A penúltima foi o dia 11 de janeiro do ano de 1011. Mas nem você e nem a velha da sua mãe estavam lá. Então vamos pra hoje, dia 22 de fevereiro do ano de 2022. Mas se você perder a data, perdeu. Não tem como falar o 33033033 porque não existe dia 33. E lá em 3033, nem raça humana provavelmente vai existir. Então é isso, pessoal. Eu só passei aqui pra realmente usar essa curiosidade a vocês. E se vocês acham que o seu amigo vai gostar disso, ou então se quiser me ajudar com alcance cortado, manda o um vídeo pra alguém aí. Manda pra sua tia, pro seu cachorro, seu gato, papagaio, a barata de do seu guarda-roupa, seu filho, qualquer um. É isso. Abraços.